Ainda não. Boa tarde, Luiz Boraski, direto da Monte Castelo. isso aí, na quarta rodada do Brasileirão 2021, para mitar nessa rodada, para acabar com qualquer negativa. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, o rapaz arrebenta no cartola lá na Jaguarinha Americana, né Pedrinho? É isso aí. Tá é. arrebentando, Pedrinho? Estamos arrebentando, hein? Oh, ainda. ainda. Ainda? Qual foi sua pontuação máxima? 79. Ô, Pedrinho, 79? É. Você joga muito, hein? Tá jogando. Tá jogando? Tá jogando. Vamos chamar nosso querido nosso expert em cartola, Márcio Coelho. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aí ao Pedrinho, convidado especial hoje aí, né? Falar de cartola. Vamos lá. Mais um dia, né? Infelizmente, a última rodada não foi muito favorável para o meu lado. Não, Márcio? Não, não foi. foi. Foi a pior até agora, né? O capitão o seu que meu você meu deu... Meu o, meu o, meu. Você afundou o time aqui, né, o seu, seu capitão, né? Ah, o capitão, sim, mas também deu uma dica boa. Ah, uma boa e uma ruim. Pô, uma, v... uma boa e uma ruim? Agora vamos lá para o nosso querido William Turtera, direto do, do, do seu condomínio lá no, no IP, paul Brasil e Americana. Fala aí, Turtera! Beleza, Luiz. Boa tarde, não, Luiz. Boa tarde, convidado. Ah, hoje eu estou nos estúdios de, de trabalho. Hoje eu estou no, nos estúdios... B. <risos> B. Você parece o Júlio. Quantos trabalhos você tem, meu querido? Três trabalhos. Você é radialista, gogoboy dançarino? Não, eu sou radialista, promotor de de jogos e <risos> <Didi. risos> gogoboy boy <se> apertar um <risos> vai com esse corpo aqui, cara. Não brinca não. Ah, vou falar para você, eu tô sabendo que você tá fazendo sucesso aí na, nas festas LGBTSB e YZ, rapaz. Se pagasse bem, a gente fazia, né? Tocando Mas, na pista. Você, assim. é DJ, você toca na pista. Isso é sim. Ah, então tá bom. Galera, hoje nessa quarta-feira, Marcelo, vamos direto para a rodada hoje, Marcelo? Vamos. Vamos lá. Então vamos lá. Qual que é o primeiro jogo? Eu tô entrando aqui... A... São, Paulo, gente, São eu... Paulo e Chapecoense. São Paulo, Paulo e Chapecoense. Chapecoense no Morumbi. Quem ganha, Pedrinho? Empata. Empata? Sim. Olha só, hein? Você concorda, Marcial, com o Pedrinho? Não, 3x0 pro São Paulo, sem ameaça. 3x0? 3x0. E você, e William é Turca? Ah, Luciano? E você, Turca? Eu acho que dá São Paulo com facilidade. Eu também acho que da São Paulo, que é a Chapecoense, olha, vai ter que ralar muito para conseguir um empate no Monubi, hein? Próximo jogo, Márcio. É, às sete horas também, Internacional e Atlético-Mineiro, né? Um bom jogo lá no Beira-Rio. Um jogaço, né? Isso tá rodado, eu acho isso, hein? Ah, é? É um jogaço. Pedrinho, quem ganha? Atlético. Atlético? Turtera. Eu acho que dá a Inter, cara. Inter. Márcio Coelho. Inter também. Inter também. Eu acho que é da Internacional. Agora vamos lá para o jogo que a Rádio Brasil vai transmitir hoje, Márcio. Você sabe qual que é? Sim, na Neoquímica Arena às 8h30, Corinthians e Bragantino, né? Agora eu vou pegar um palpite imparcial. Quem ganha, Pedrinho? Vai empatar. Vai empatar? Vai empatar. O corinthiano mesmo. Pô, rapaz. Vai empatar. Você tá botando a... Não, não. não. Pelo amor de Deus. Hoje é, Turta? Tá? Corinthians. Ah, aquela é a de carteirinha. Beleza. Marcião. 1x0 pro Bragantino, viu? O Bragantino. Gol do Ítalo? Eu acho que vai ser do Elinho. Do Elinho? Eu tinha colocado o Claudinho, mas ele não vai jogar, né? E lembrando que esse jogo é o jogo que a Rádio Brasil transmite hoje com o Júlio Vitorino, com a Line com o Ícone. Rubens Cunha, e na técnica, hoje está o André Gripe, grande amigo do Leturas. É, é gripe ou gripa? É cachaça. Cachaça? Brincando. brincando. Continuando na rodada, Marcião. Também hoje, às nove e meia, no Alfredo Jacone, Juventude e Palmeiras. Rapaz! Ah. Quem ganha, é um Pedrinho? Palmeiras? Acho que é o Palmeiras? Palmeiras. Ah, Palmeiras? Não, ah, o, o Corinthians é no Palmeiras. Quem ganha, Márcio? Vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras ganha. William Turtera? Palmeiras? Rapaz, tá cheio de palmeirense. Tá se o time do seis, gente. Vai dar Palmeiras. <risos> 2x0. Continua a rodada, Marcião. Aí na quinta-feira, às 16 horas, né? Isso. Na, na, em Minas Gerais, América e Cuiabá. América e Cuiabá, hein? O América viu perder o Lisca Doido. Perdeu o Lisca Doido, hein? Rapaz, ah, é, é teve uma confusão entre ele e o, e o atacante, que é o Leandro Carvalho, se não estiver enganado, do América. É. Ele até foi ameaçado de ser devolvido ao Ceará, né? ele está emprestado para o América. Verdade. Então é o um jogo das confusão. Cuiabá e América é o um jogo das confusões nos bastidores. Eu vou, <risos> eu vou de América, e você, Turca? Cara, eu acho que da América também. E você, Pedrinho? América também. Também? Também. Quem fez o gol, Pedrinho? Ademir. Ademir. Ele catou. Vai dar Cuiabá, cara. viu? Vai dar Cuiabá. Vai você Cuiabá. Aí, você fala que o gol vai ser do Elton. Um do Elton, não. Jonathan eu acho que vai ser do Oremir, pode ser meia. Opa, mas o meia. Ó, parece ser o PP. O PP ainda não se encontrou muito ali no jogo, não. Ainda não. Pra lá, para cá, mas ainda não se encontrou. Beleza. O próximo jogo da rodada é de quem, Márcio? Na quinta-feira, ainda às 4 horas, no Castelão, Ceará e Bahia. Ceará e Bahia. Bahia o é da... da Copa do Nordeste, final da Copa do Nordeste, né? É, edição, né? E os clubes do Norte e Nordeste estão tá vindo forte, né, Márcio? Então, só a maioria né, na Copa do Brasil. É, rapaz. E o líder do Campeonato Brasileiro é um time do Nordeste. Fortaleza, né? Fortaleza, e quem leva, Márcio? Ceará. Que... Ceará. William Turtera. Ô Luiz, interessante esse jogo para mim, porque vai ser um jogo ou para arrebentar ou para cair. Porque eu tô com dois jogadores que estão é, em dúvida. Eu tô com dois jogadores do Bahia. Do Bahia? É. Mas e o banco de reservas? Você colocou uma reserva bacana lá? Reserva. Isso, exatamente. Aí eu problema. fortaleci na reserva. O problema, problema. Da, da dúvida é, a última rodada o Rafael Veiga era dúvida. Era dúvida, eu, eu tirei time. ele. Não tiramos, time, não tiramos do time do Cartoleiros e ele jogou e fez o gol. Então a dúvida é complicada. É eu tinha escalado o Claudinho e o Claudinho deu que não vai jogar. meu né? então. E o Claudinho só joga bem contra é time grande, né? E o Corinthians é um time grande, e em decadência, mas é um time Inicamador, grande. Ainda mais contra o clube, né? Que revelou ele praticamente. Deu de graça, né? Deu de graça. Sim. Pelo amor de Deus, hein? Pedrinho, quem ganha esse jogo? Bahia. Gol do Gilberto. Gilberto? Sim. Olha lá, bora Bahia, porreta, é uma meu das povo. Dúvidas, né? o Gilberto é uma das dúvidas. Uma das dúvidas. Próximo jogo, Marcião. Ainda na quinta, às 19 horas na Ilha do Retiro, esporte e Grêmio. Jogo duro, hein? Duro mesmo, eu né? Porque o Grêmio esporte. tá na madraga da esporte. Dá esporte, viu? Esporte. E você, William Turtera? Cara, eu acho que dá o Grêmio. E eu tô indo de Grêmio. E você, Pedrinho? Eu vou de Grêmio também. Você vai de Grêmio? Eu vou de Grêmio também. Ô, Pedrinho, Vou de Jeromel. Jeromel? Jeromel. Turtera tá perguntando aqui pra mim se as roscas que você faz é boa. Ah, geralmente não. Ô, Pedro, você tem a padaria lá no Jaguari? Eu saber qual que é a sua, né? não, não, os doces, os bons doces que você faz, as gostosas. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa. É, o, o, o William é um apreciador de roscas, né, Turtera? Não é muito minha praia, não. Você não gosta de pão doce, Turtera? Não gosto de doce, cara. Odeio doce. Eu só como salgado. Mas nem os doces que a senhora, a sua esposa, faz? Não, não gosto de doce. Ah, eu sei, Marcião, você gosta de doce ou salgado? Eu tô diabético, cara, não, nem posso gostar de doce. <risos> não? Ô, Marcião... <risos> ô, Pedro, ninguém quer... Não, não. ninguém ah. quer comprar. Ninguém <risos> quer comprar? <risos> tem salgado, tem salgado. De salgado. É verdade. Rapaz, ô, Marcião, você sabe que a gente mais sente falta só eu aqui no estúdio? Hã? Sabe o que faz mais falta você aqui no estúdio? Hã? Você sabe, Turcora? O oh, a fome dele... Ah, as coxinhas que a gente recebia antes, quando ele tava aqui ah. Josué sempre pergunta pra mim oh, o você não vai voltar? o você não vai voltar? Fazia você entendeu? Engraçado que eu nunca vi esse salgado, né? Você nunca viu esse salgado? Sei lá, o de ser cínico, tem, rapaz? Eu sei do, do que você tá falando Então tá bom, galera Vamos garantir o seu noivado, né? Próximo jogo da rodada é, Na quinta-feira, às 19h Fluminense e Santos Outro Belo jogo, vitória do Fluminense. Já vou falar aqui que. 2x0. Nossa, e aí, Turcra, concorda? Não. Acho que o Santos vai começar a dar a volta por cima aí, vai já ganhar do Fluminense. Uns 2x0, 3 x 0 vai ser um jogo bonito. O Diniz comandando? Difícil, viu? 3x0? Você já chegaram a ver o vídeo do Diniz, Diniz brigando. Vocês chegaram a ver o vídeo do Diniz brigando com o Camacho? Na época da Não? Não, tem é lá, né, o Camacho, né? O Camacho foi pro Santos também, né? Foi pro Santos, então, um tá, mas por isso mesmo. Oh, o, Mano, aí, o Mano Brau o Mano Brá do Racionais MC soltou um Twitter lá no, no, no na internet, revoltado com a contratação. Falou como um monte corre. de torcedor do Santos está revoltado, né? <risos> ah, é? Cara, eu gosto do jogo do Camacho, ele só não tá numa boa fase. Sinceridade, ah. eu gosto. Faz, Faz tempo, jogo. né? Ele já é. jogou bem no Audax e no Atlético do Paraná, né? Né. Corinthians 2. Foi tarde. O que foi, Pedrinho? Foi tarde. Quem foi tarde? Camacho. Camacho? Foi tarde. Foi. Quem ganha o jogo? O Fluminense. O Fluminense? É. quem faz o gol? É... Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira, um excelente em Pedrinho. E quem mais joga, meu nobre Márcio, na quinta-feira, ainda às 19 horas? Lá no Antônio Ascioli tem um. Vamos dizer aí, né? A gente vai esperar um grande jogo, um grande jogo da rodada, né? Até e seria um o jogo de Fortaleza. Isso, seria o um jogo de 100%, né? Os dois times é, estão com 100%, senhor. né? Fortaleza, bons, três não. jogos para a vitória, vitória. Né? E o Atlético de Goiás, dois jogos e duas vitórias. Eu, eu acho que esse jogo aí pode se vir, é o primeiro tropeço do Fortaleza, viu? Acho que o Atlético esse. ou empata ou vence esse jogo. Mas o Fortaleza não sai com a vitória, não. Não sai com a vitória? E aí, Lulia Turtera, você concorda? Fortaleza. Forta... Concordou nada, né, Turtler? <risos> Pedrinho? Ah, não. É, é, Olha o Luizão, Turtler, Márcio, Carlinhos. Ah. O Atlético ganha. Atlético ganha? ganha. Preferência Flamengo do Natan. Natan. Natanael. Lateral? Lateral. Que beleza, hein? Lateral. E eu acho que é da Atlético de Goiás. E temos um jogo adiado, né, Márcio? Isso, Atlético Paranaense e Flamengo, né? Que seria na Arena da Baixada, foi adiado para o dia 8 de julho. Nossa, o Flamengo lá na frente vai ter uma maratona de jogos, se ele continuar na Copa do Brasil, continuar na Libertadores, vai fazer igual o Palmeiras, eu... jogar dia eu... 100 de ano. Por que desses adiamentos dos Jogos do Flamengo? Eu até não... Não, entendi, não entendi. Força política. É uma coisa que é meio complicado de entender, né? Essa Essa, como fala, é. Essa proximidade que o Flamengo tem com a federação, de conseguir as coisas, é impressionante. Impressionante, né? É força, né? Fazer o quê? Faz parte. Galera, lembrando que o vencedor de cada rodada ganha uma linda caneca da Rádio Brasil. Essa semana você sabe quem ganhou, Márcio? Opa, sei sim. Acabei de mandar para você aí o nosso amigo Paulinho, BKS. Foi o vencedor com 90 pontos, né? Fez 90.54 se não me engano. Rapaz, ninguém bateu 100 pontos na, na, na Liga da Rádio ainda, né? Difícil, né? Esse começo de campeonato está tá bem complicado, né? Pra todo e mundo. a gente estamos com 488 participantes. Exatamente. A Liga tá, é. uma boa participação, né? É, né? E para quem quer se inscrever, participar da Liga, é só entrar lá. Liga Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Correto, William que... Turcara? Correto, aí, tem algum mesmo. contato aí para a galera que, que ganhou a caneca entrar para retirar a premiação? Olha, até o final dessa edição a gente vai passando, a minha colinha do telefone sumiu. Sumiu, o Pedrinho que atou a minha cola, sumiu com a minha cola aqui, rapaz. Eu vou é, falar eu... para você. Ô, Marcião, Diga. Hoje, me informaram para mim que hoje você está meio acelerado, que você começa um projeto novo hoje, né? Não, eu já iniciei, né? Eu estudo educação física e eu estou começando aí um, um estágio observatório com escolinha de futebol, que é a minha vontade, né? Estar tá atuando também como treinador de categoria de base, e depois a gente vai ver se chega mais longe. Aí sim, meus parabéns. Então vamos mandar uma acelerada. Ô produção, vamos para escalar o time hoje? Ô Luiz. Oi. Não é agent, tá? é estamos, tá bom? Ô, oh, desculpa aí. É que hoje eu já tô com o Pedrinho, que é o cara que é amonta os times. Aí que você já viu como que fica, né? Não, eu lembro é o dia que, que, que ele mandou que um áudio lá pra, pra gente, né? Pra dar essa coordenada, né, Turtera? Entrou um encherido quase agora aí também, que eu nem sei quem é, mas tá valendo. É? Ah, deve ser amigo do Luiz Borasco, né? Acabou de entrar na tela aí, mas já sumiu. Já sumiu? Vou mandar um. Mandar as lembranças pro seu, Lieto As pessoas aí que procuram eu, mandam mensagem. É que eu sou seu amigo, eu não trago as mensagens ao vivo aqui. O meu querido quem? vamos começar por você, Turcla. Quem é o goleiro da rodada do nosso time da Cartoleiros da Brasil? Com 3.94 cartoletas, Jailson, do Palmeiras. Rapaz, você tá fã da Sociedade Esportiva Palmeiras essa semana, mesmo? Hein? Não, na verdade, eu tô numa disputa com dois amigos, e é. no ano passado eu levei prejuízo, e esse ano eu vou, vou, vou dar uma mostrar a eles como que funciona o negócio. Mas parece que cedo você tá ganhando dos seus amigos, né? Ah, ganhei duas até agora. Olha, tá. Três ganhou duas, tá, tá muito bem, né? Ah, tá ótimo. Tá aproveita com 66%, aí é, aproveita. Tá bom. <risos> Ô, Pedrinho, no seu esquema tático, como que você joga, o Caetola? É o 4-3-3. 4-3-3? É. Ah, com dois laterais? Dois, dois, dois zagueiros. três 6 3 atacantes. atacantes. E quem é seu lateral, Pedrinho, nessa rodada? É o Nathanael. Nathanael? Do Nathanael. Do do Já pegou um Mas... jogador caro, hein, Quer afundar. afundado. É, é, é, é. É, é, é. né? Esse time é nosso time da cartoleira. Vamos ver se vai bem, viu, Pedrinho? É. Não é gastando assim, não, viu? Você quer gastar que não é seu? Tem que ter, né? É, tem que ter, né? Vamos continuar, uh, meu querido William Turtera. Não, agora o Coelho, né? Vai lá, Marcio. Me excluindo aí, <risos> Olha, é, eu, vou, eu vou com o melhor lateral esquerdo do mundo, hein? Egidio Fluminense, Egídio. mas também tá gastando, hein, galera? Ah, tá mais ou menos, viu? Tá é. bom, vai ser o cara da assistência do jogo, né? Então, beleza. Então, eu vou para o zagueiro que vai valorizar nessa rodada. Você quer tá dizendo valorizar seu time. Bruno Alves, do São Paulo, ele foi péssimo semana passada. Péssimo. É um jogo para ele valorizar. Realmente foi péssimo. Foi péssimo. foi péssimo. É, é, é fácil. Já era. É que fez muito gol no 4 de julho, né? Aí esqueceu que precisa fazer gol no brasileiro também. Ele eu já que ia fazendo no 4 de julho. <risos> Turtera, seu zagueiro, meu querido. Cara, eu vou com ele. Ele não foi bem ainda nessa rodada. Zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel. Ô, Turto, eu não me corrigindo, ele não foi bem ainda nessa rodada, quer dizer, nesse campeonato, né? Não quero te corrigir, né? Mas já que você corrigindo já, né, mais. aproveitando, né? É ele não foi bem ainda na, na, no campeonato e ah. ele, agora ele vai ser bem atazanado ali, vai trabalhar bastante, porque o esporte é um time rápido, né? Mesmo jogando fora de casa. Com certeza, é mais trabalho ainda Mais difícil ainda para ele segurar o André, as contas lá O André vai fazer gol, filho. Vai ver. O André balada? Que não quer mais ser que chamado de André balada Ele ficou bravo O Thiago Neves balada Tá, tá ah, Os tiozinhos lá, tudo baladeiro Pedrinho, seu meia Rafael Veiga Rafa... Esse rapaz gosta de gastar hein, O time dele vai é ficar 200, conto. <risos> tem dinheiro Que dia você torce, Pedrinho? Eu sou corintiano, mas é o momento é o que tá tendo é o que tá gostar no Palmeiras. É, é o que te dá é é alegria. O não, você é jogador do Palmeiras, Fazia. né, se você for analisar. É, é um dos melhores jogadores do Palmeiras, né. Mas aquela bola dava pro Cássio pegar, não dava, não? Ah, dava. Uhum. Dava, né? Márcio Coelho, seu meia. Vamos lá, então. Pensando um pouquinho em valorização, hum, é, uma das opções para mim é o Rodrigo Nestor, do São Paulo. Rodrigo Nestor do São Paulo. Você acha que o São Paulo vai ter facilidade hoje? Facilidade, facilidade não. Vai ser uns 3x0, mas não vai ser fácil. Nossa! É, porque o Galo, ganhou de 3x0, fazendo o primeiro gol aos 39 do segundo tempo, é, né? Vai ser bem assim. Vai ter aquele sofrimento comum, né, que já tem do São Paulo ali. E depois consegue a vitória. Então, beleza. O Teixeira, que é uma outra opção, mas o Nestor tá mais barato, né? Mais barato, né? Eu vou de Jorginho do Ceará No meia Jorginho do Ceará Jorginho do Achou? Ceará Agora vamos chamar o. Hoje a tem um convidado especial Lá de Alphaville Barrieri, grande Leco Ele mandou mensagem mensagem Eu quero escalar o cara que vai imitar O cara que vai fazer dois gols Manda aí Leco, quem é o cara? Turtera, Márcio, Carlinhos Tô aqui para dizer que o atacante da rodada vai ser o Luciano. Ele vai marcar dois gols, fora as assistências, hein? Eu e o Luiz, como bons corintianos. Dessa vez a gente vai torcer pro São Paulo. Parabéns pelo programa, galera. Abraço. Rapaz, <risos> e, o, e o Leco, o Leco é, é corintiano. É. O Leco tá igual Pedrinho. o Pedrinho. Corintiano torcendo pro Palmeiras é aquele é lá o um corintiano torcendo pro São Paulo. Olha a fase do Corinthians, rapaz. Pedrinho, ó, seu eu... atacante. Eu ia falar o Luciano, ele falou o Luciano, né? Isso. Mas ó, a gente tem tempo, viu, Pedrinho? Não precisa não, não ficar nervoso, não. Não, não, não. jamais. É vai... Vai de... ah. Não é vai de rua. Não vai de rua. O que é, uh. Olha lá, o Twitter tá falando de você, é, Pedrinho. Oi. Você unta a forma? <risos> tem que untar. Tem que untar. <risos> eu, eu, tô brincando. Vai lá, Luiz o não, O não, dinheiro, escalou o Hulk, já acabou não, o dinheiro do time, gente. Não, não, mas ele, ele acha que é só ele. Não, eu falei: o Hulk. Você viu o time dele? Não. Ele chegou aqui, ele escalou três jogadores, jogo. E deu 58 pontos a metade do nosso time. É que o meu. É que é. tá sobrando. Tá sobrando? Tá sobrando é Rapaz, então impressa pra gente. Meu ainda, né? Falta um atacante e o eu treinador agora. Certeza. Só 12. Vou <risos> colocar oh. aqui. Vamos lá, Márcio. Com ele. Põe o Pablo. <risos> Márcio, escolha um atacante. Cara, a minha opção é cara. Vou... Deixa eu olhar aí agora a lista. Que então é. vamos lá. <risos> ah, tem o um Pablo que é baratinho. O Pablo, será? Mas ele já fez o um Red Trick esses dias. mas 15 anos vai fazer de novo. É, e outro, né? 4 de julho, né? É, põe isso, o filho? Galhardo, põe o Galhardo. Põe o Galhardo. Cara, eu... Será? Vamos, ah, vou, eu, vou, eu, tô indo, Turta, eu vou colocar o Thiago Galhardo. Pode ir, Galhardo? Pode ir, Galhardo. Aí sim. Turta, então sobrou cinco cartoletas, ponto 92, pra você escolher o nosso técnico. A gente tem que agradecer ao Pedrinho, porque toda vez a gente monta o time, sobra 20, 23. O hoje quase que não deu, Vou agradecer ao Pedrinho aqui, gastador. Ah, o gastador. É, homem que gosta é de gastar. É, vamos gastar, hein? Né? O que eu eu não é não... dele é fácil gastar, rapaz. Vamos gastar. Silvinho. Silvinho? Jesus amado é, boa, boa. <risos> Silvinha, meio 13, hein, rapaz. Você vai ver só 6,70. O Corinthians vai nem ganhar o Bragantino. Você falou que não vai ganhar. Você tá mudei de 10 ideia. 10. Mudei de de ideia. Fazer não, mudei o fazer O convidado ideia. falou que o Corinthians não ganha. Depois o treinador vai fazer 6,7. Você olha que ele fez matemática. Mudei de ideia. Pelo amor de Deus, William. Quem é o capitão desse time? O capitão, eu que posso, eu que votei a saudácia de escolher o capitão. É, porque o Márcio não teve jeito na última é, eu semana. É, foi a última vez, viu? O Márcio ficou menos 5,80, o nosso capitão na rodada. O David, David, David me decepcionou. Ó, galera, eu vou ser bem... É, ele bem. Bem justo na minha escolha. Eu poderia pôr o Galhardo, mas o Hulk seria um bacana de capitão nessa rodada, viu? O O Hulk? Beleza, então vamos de Hulk, produção. Meu nobre Josué. Tem o Mineiro, né? Tem os atacantes isso. de cada lado. É, vai ser um jogo, de, como diz o... o William Turter, de gols. Gols. Oi. O Hulk tem um bumbunzão, né? Bumbunzão. Eu sei lá. Cara. Olha a conversa do seu William Turter, às 14h45. Com o Hulk. Ô, Márcio, salva aí. Salva, salva isso aí, Marcião. Você quer é bom de salvar. Cara. Salva, salva isso aí, pelo amor de Deus! Todo o banco de reserva, Pedrinho. Quem vai ser o nosso arqueiro reserva em caso que o Jailson não possa jogar? É o Walter mesmo, né? Walter é o Walter. Walter do Cuiabá. Saudade, Pedrinho. Do Walter melhor que o Cássio, tá? melhor que o Cássio. Eita, nós, hein? Márcio Coelho na lateral. Quem vai ficar ali esperando a opção? Felipe Jonathan dos. Não, do... calma aí. Guga. Guga. Guga. Que tá pré-convocado para a seleção olímpica, né? Sim. Ah, mas essa, essa pré-convocação também tem até o Alisson dos Santos, rapaz. É, é, é, é, tá pedindo para o um Felipe Melo. Deve, Deve né? Para o Felipe Melo aqui lá. William Turtera. Quem vai ficar lá de xerifão no banco de suprência? Ah, cara, banco de suplência, pra mim, é no. Pode ser o. O. Sobe, sobe um pouco a tela aí pra nós é. Isso. Ah, pode ser o Gabriel, né? Do, do, do Atlético. Gabriel? É, é o zagueiro, né? Isso. É que a gente colocou os atacantes do Inter, né? Isso vai é pôr o Gabriel. Você escolheu o Galhardo que é pôr. Inconsistência então, também. Não, mas é. porque, porque esse jogo é uma sorte, cara. Coloca o BDV eu eu, Esse ano eu não vou contar com reserva. Os meus reservas eu tô fazendo um, uma, uma sacada diferente. Se eu colocar... Poderia colocar um... o caos do Ceará. Não. Se eu tô é. colocando um cara do. do se eu tô colocando... Os meus reservas, eu tô colocando um que vai jogar contra um outro que tá no meu time. Por quê? Ou revira a volta tudo, ou não pontua, ou rebenta. Não entendi nada. <risos> Não ah, Ai, meu Deus. Vamos lá pro nosso meia de reserva. Vamos ver o que a gente temos de opção aí. Pelos ah, preços que nós estamos é da grande. Ah, foi Juninho do América Mineiro. Juninho é o meu meia na reserva. Pedrinho, vamos ver agora, você vai escolher um atacante com pouco dinheiro para ficar no banco, Pedrinho. Porque gastar é, ele assa, é. é com você, né? Jogar é, na bola, não sei é se é, é, é coisa. Aí não é vai de Pablo. Pablo? É. Qual é a música, Pedrinho? <risos> Hã? Não sei. Você não sabe, Pedrinho? <risos> Pedrinho vai de Pablo. vamos passar o nosso time, ó. Marcelo, hoje. Jesus... Hã? Ficou top. Ficou é top? Também, tá, né? com o dinheiro que o Pedrinho gastou. Ô, Pedrinho, na é. próxima semana você pode mandar uns doces pra gente experimentar, uns salgados. A gente manda. A gente manda mesmo? Manda mesmo. Ó, o Josué já tá falando assim, ó. Pra ele também. É. Sérgio Luiz Rodrigues Toledo, todo mundo agora tá pedindo aqui no ponto, Pedrinho? Vai ter que fazer uma bandeja já lá. Bandeja de quindim, brigadeiro, É, mas o. Espirra. O que foi, José? Ah, o José gosta de mini pizza. Mini pizza. E é um mini hambúrguer, ele falou. Vai dar um trabalho, mas tá bom. Tá bom? Que... Então, é, beleza. Vamos curtir aqui na tela. Oi? Tem dois comentários aqui, ó, do pessoal chegando no Face, o Leandro Martins César mandando um alô e o Beto Bento falando assim, ó, 2 a 1 um Corinthians hoje. Júlio Vitorino falando que a gente é fera demais. É, estamos arrebentando. O Júlio Vitorino tá querendo alguma premiação nossa aí. O quem, Júlio Vitorino? Nossa audiência tá hoje, ah, que é? mais, hein? Ele falou é. que todos os paulistas hoje vê da capital. É. Da capital. Isso, é Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Santos não é da capital e o Red Bull o é do interior. Ganhar. É, a vontade do Corinthians ganhar é a vontade dele, né? Faz tempo que ele tá com essa vontade. Hoje, hoje eu vou acompanhar ele. Eu tô acompanhando, rapaz. Eu, e cada dia ele tá narrando melhor, com mais entusiasmo, lá no lance, no olho a olho. Olha, tá de parabéns o Júlio, viu? Narrando muito. Ordinário. Comemorou a vitória... O CRB contra o Parmeira. Ficou até. Faltou até o ar. Tô de olho no C, viu, seu Júlio Vitorino? Tô de olho no senhor, viu? Põe o time na tela aí, Josué. Vamos lá. Você eu consegue eu ler eu lá? Eu. Pedrinho. pouquinho? Vamos Vou... lá, Pedrinho. Quem que é o goleiro do nosso time? Jair. Lateral, Natanael. Outro lateral, Pedrinho? É o Egito. Zagueiro, Bruno Alves. É Jeromel. Rafael Veiga. Você consegue juntar as letrinhas, Pedrinho? Jardinho. Ele pulando sabe ler! Não, não. O Mico gostou. É um o o jogador não. Só eu, só o Márcio, que colocou ele. O Corintiano tem uma dificuldade pra ler ali um pouco, rapaz. Depois do Jardim, é quem? Aí é o Luciano Hulk e o Galhar. Isso aí! E o nosso treinador, quem é, Pedrinho? Silvio Silvinho, você 6. falou que vai fazer quantos pontos, Silvinho? 6.29. Eu vou anotar aqui, Márcio, o time que a gente, como diz meu amigo Pedrinho, fala montou, Pedrinho. Montou. Ah, quanto vai fazer o seu time, Márcio? O meu time ou da rádio? O seu time? O meu time vai fazer uns 80 pontos hoje. E o é. da rádio? É. Vai fazer 60. Nossa, Márcio, você não botou fé no convidado? É porque, eu, é porque tem uns jogos aí que porque eu acredito, né? Foi dar uma rosa por isso. E eu, tô... Turtra, quanto faz seu time? O meu vai fazer 92. <risos> e ah. o da rádio, Turtra? O da rádio vai fazer 91. Olha, tá bem parecido, hein, Pedrinho? Quantos pontos faz seu time? Pontos. O meu, Mortos, meu né? se fizer 62, eu tô feliz. O seu? É pra manter ali na liga ali. E o que você ajudou a gente a escalar aqui? 75. 75? É. Então, o nosso time, Pedrinho. Tô, foi um timão, bom. Olha, eu sou mais humilde, né? 65 por 65. 65 por 65. E, ó, o Júlio, o Júlio comentou aqui de novo, ó. CRB é. foi a alegria da terça. E o Atlético Goianiense, a Tristeza de quarto É. <risos> <risos> é, rapaz. <risos> Glorioso Netinho Santos chegando. aqui é que hoje a gente fez o programa um pouco mais cedo, né? O Márcio tem uma produção, e saiu com casamento lá, né, Marcião? Ainda não. Então faz as suas declarações amorosas finais, Márcio. Olá, queria agradecer mais uma vez aí, né, sempre a participação com essa galera, falar de cartola, de futebol... Agradecer ao eu, Pedrinho pela participação mesmo, ter deixado a gente na pobreza com o time, quase. Mas valeu a intenção. Espero que pontue bem o jogador dele, pelo menos, né? Essa é, se eu votar, vai dar prejuízo pra é, gente, melhor. né? É. Mas agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou e que participa com a gente. Lembrando que eu vou passar aqui o WhatsApp da, da rádio para quem foi o ganhador da caneca entrar em contato. É só mandar aí uma mensagem no 19 9978 24... 967, então vamos lá: 99782 4967. Mandou uma mensagem lá, agenda aqui, passa para retirar a caneca. O vencedor aí, o Paulinho o BKS, né? BKS com 90 pontos, hein? mandou muito bem. o William twitter todo sorridente com a sua assessoria aí, suas qualificações finais. Agradeço aí a presença do Pedrinho, que em breve, no próximo programa, vai estar trazendo aí uma rosca doce para a gente experimentar. É, um abraço, Luiz. Manda ver no seu time hoje, porque você decaiu muito. Marcião, parabéns pelo seu novo projeto. E obrigado aí à direção pela oportunidade de a gente estar levando este programa de entretenimento e, claro, satisfação total participar com vocês. Você vai ter mais sensação quando você come a rosca doce do nosso convidado. Pedrinho, seus <risos> comentários finais. Ah, ah, obrigado. Todo mundo aqui de estar tá aqui. que, Pô, que foi, pro... Pedrinho? Nossa, Hã? as piadas. Que piada, Pedrinho? Mas obrigado, galera. A galera do Cartola, do Jaguari lá, sabe que eu tô mitando, tô lá em cima. Luizão, tem que melhorar lá que tá feio. O negócio Vou falar para você, né? Tá feio o negócio lá para você, cara. O dinheiro de churrasco não vai sair não, hein? Não vai sair, Pedrinho? Não, não, não. um eu... abraço pra panéia, caneta, a campanha do rosto. a esposa, pro é, neto. Não, um beijo pro meu netinho, não. Que eu amo pra caramba, minha a Isabela. A Isabela, senão ela bate em mim. Ah. A Gabi e minha esposa que eu amo. Quem que é a sua esposa? a Edné. dona Edné. Glorioso Pedrinho fez a barba, suportou todo hoje, rapaz. Você tá meio nervoso, Pedrinho? Vergonha, vergonha. Você tá com não, vergonha? Vergonha, vergonha. Mas você vai acostumar. Galera, boa tarde. Obrigado pela audiência, pela paciência. O William não vê a hora do que é o William na semana que vem? Comer a rosca doce. Ah, <risos> isso aí. Então até semana que vem com a rosca doce do Pedrinho aqui na bancada. Tchau, galera. valeu Vai, Corinthians.